Olá a todos, como vocês têm passado, sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje nós invadimos aqui o quadro dos jovens, do Sinergia, eu, professor Joás. Oi, sim. E hoje nós vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas desses jovens lindos, da Denise, sim. do Lucas, da Kenny, tudo bem? Olá pessoal, paz senhor, tudo bem? Paz senhor, tudo bem? Joás? Paz. Joás, <risos> e como é que é que. Assim, como você sente estar com o um jovem? Pressão é maior? Ah, é mais tranquilo, né? É mais tranquilo? Ah. Você não tem medo das perguntas, não, Joás? Medo não. De jeito nenhum. <risos> o Joás está sempre preparado, né? <risos> Obreiro aprovado. Aprovado, preparado. Quase isso. Esteja sempre pronta a explicar a razão é aí, da sua isso aí, aí sim. Gostou? Sim, acho que ele... eu vou começar pelos homens, né? Claro. Deixar as moças <risos> um pouquinho mais tranquilas. Vamos lá, Vamos lá Lucas. Vamos lá. É, Joyce, é, você acha que é possível influenciar o mundo sem ser influenciado por ele? É. Uhum. Pergunta... Acho é. que nós respondemos parecido possível, esses dias. É possível e é, é nossa missão, né? Influenciar o mundo. É, influência influência é, um, é um negócio poderoso e é, é interessante como acontece, né? A influência é, acontece por causa da nossa Constituição mesmo, né? É, a, a, a gente foi criado de um jeito que a gente depende um dos outros, né? É, tudo está conectado, tudo está interligado, tudo está linkado. Né? Nós somos como hubs que vão recebendo uns dos outros e vão doando uns para os outros e a gente cresce assim. Né? É, a influência, ela vem de todos os lados. Né? É, é impossível é, andar nesse mundo sem ser influenciado, né? é, como a, a contrapartida também é verdadeira. Mas é, você deve estar perguntando sobre a influência cristã. Né? É, o cristianismo, desde a da, da sua inauguração lá em Atos 2, né? é, foi o marco inaugural ali da igreja, é, desde aquela pregação de Pedro, né? que três mil almas se converteram, o cristianismo tem sido um agente influenciador mais poderoso da história. Né? É, por causa do evangelho que é o evangelho de Cristo, né? Cristo é o personagem que mais influencia em toda a história da humanidade. Então é não só possível como nossa missão é influenciar, porque por conta da nossa é, nossa nossa carga de cristão, nossa missão cristã, né? Nós nos proclamamos cristãos, né? Exemplos de, de, de de Cristo, né? como pequenos Cristos, como cópias de Cristo. Então, é, cristãos estão aqui para isso, para influenciar. né? É, acontece que, é, como a via é dupla, é de mão dupla, às vezes o cristianismo sofre influências externas também, e nem sempre são influências positivas. né? É, eu acho que você está pensando nisso quando você pergunta, porque hoje... Hoje nós somos bombardeados de informação de todo jeito, de tudo que é tipo. Né? E, e essa, esse bombardear de informação vem de todos os lados. Né? É, vem do meio político, vem do meio acadêmico, vem do meio é, social, né? do meio religioso. Vem de todos os cantos, né? Influência informação, né? muita informação, e a gente nem sempre está preparado para lidar com toda essa informação, filtrar né? o que é disso que condiz com o evangelho que nós é, professamos e praticamos, o que é disso não cabe no evangelho, então às vezes a gente se atrapalha um pouco e acaba sofrendo influências negativas. Né? Eu acho que aquela visão também de dividir né, o cristão numa bolha, o mundo numa bolha, a gente já superou. Nós fomos chamados. Nunca houve, né? Jesus já falou. eles se sessão do mundo. Então, a gente sempre foi chamado para estar no meio. Sim. Eu não, acho... É... Justamente para influenciar. Para influenciar. Justamente para influenciar. Mas para influenciar, você tem que estar tá munido, né? Você tem que ter munição. E a munição é a palavra, né? Se você não é. ler, não meditar, não estudar a palavra aí você fica nós, eu, suscetível de ser influenciado. Nós estamos entre jovens, né? Eu, eu a primeira referência de influência jovem que, eu, que me vem à mente é Daniel, né? Um jovem que é, está está refugiado numa terra estranha, né? Costumes totalmente diferentes, deuses totalmente diferentes, né? Estranhos deuses estranhos e Ali onde ele está, como refugiado, ele é influência. E Daniel é, foi bem jovem, não foi já? Bem jovem, é um rapazinho um, bem Uns novo. 15 anos, é, mais ou menos. É, é, o que a gente chamaria de adolescente, adolescente. hoje, né? Porque, a jovem. adolescência é uma coisa, um fenômeno moderno, <risos> né? É, mas é, olha, olha para Daniel, né? Daniel, por que, que a influência dele foi tão forte? Porque ele não abria mão do que ele aprendeu dos seus pais. Ele não abriu mão do que ele aprendeu de Deus do que ele recebeu de Deus. É, você vê uma coisa bem simples. Né? É, qual que é o meu costume? O que, que eu aprendi é, na minha família desde cedo? É, três vezes ao dia eu falo com o meu Deus, né? com a janela aberta, voltada para o templo em Jerusalém, três vezes ao dia, né? de manhã ao meio do dia e ao meio da tarde. Eu faço isso todo dia. Aí vem um decreto, muda isso, ninguém pode clamar a outro Deus senão... Aí o decreto, teoricamente, deveria calar Daniel. Né? É uma imposição legal né? contra o costume de Daniel, algo que ele faz desde sempre. Mas Daniel se mantém fiel ao que ele aprendeu, ao que ele recebeu de Deus. O meu jeito de adorar é esse, três vezes ao dia, janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele não abriu mão disso e, é, é, sob pena de perder a cabeça, vai para a cova com os leões por causa disso, mas não abriu mão. Né? Continuou três vezes ao dia, janela aberta, voltado para Jerusalém. Né? Então, e, e nós? Qual que é a nossa identidade? Né? Nós vivemos um estilo de vida que é um estilo de vida de louvor, de adoração a Deus, de culto a Deus? Ou o nosso culto é só no momento congregacional, né? Daniel nos faz pensar nisso. Anos mais tarde, quando foram procurar, parece tu ainda o mesmo aquele Sim. Daniel. Aquele ele era mesmo. reconhecido <risos> e procurado justamente por esses princípios, né? Quando vem procurar a gente, eles precisam encontrar a esses princípios, né? É isso. Integridade, né? A fidelidade ao, ao que fala, né? Age de acordo com o que fala. Fala do mesmo jeito com que age. As coisas não se, uma coisa não, não se desassocia da outra. Né? Então ele é íntegro, ele, ele é alguém honesto, ele é alguém que não abre mão né, da sua identidade. Né? Isso, isso é, na nossa geração pode ser um marco para essa sociedade estar tão corrompida. Né? No, que, nós temos milhares de influencers, mas não temos nenhum referencial, referência. O que é a, minha referência? a gente vive dizendo, fulano me representa, ciclano me representa, aí você vai ver... É a modernidade líquida, é né? tudo volúvel, líquido, muda muito rápido. É. Você não encontra a pessoa daqui a pouco e ela vai estar a mesma identidade. Não, não é confiável, né? Hoje pois a gente é. quer o quê? Confiança, segurança, uma pessoa que muda toda... Surgiu um novo influencer, a boca era fina, agora todo mundo dá a boca grande, agora todo mundo dá a sobrancelha, não sei o quê... E vai mudando é. a tendência, né? Qual que é a tendência? A gente não se move por tendência, mas por princípios. É. Por princípios. Daniel, quando o professor fala de identidade, Daniel sabia muito bem quem ele era, né? A identidade dele estava bem firmada. Ele sabia, tanto ele quanto os três amigos dele, eles sabiam quem eles eram. E eram jovenzinhos, rapazinhos, né? E imagino que eles sofreram, assim, nesse exílio e continuaram ali firmes. Sim. É, não, não podemos deixar de ser influenciados pelo mundo, assim como Daniel não permitiu que ele fosse, né? Eu o exemplo dele, desde os manjares até, é. É. não, não vou me contaminar com esses manjares aí não, né? Tá aí uma referência é. para a gente seguir, né, Daniel tá e os seus amigos. E a Bíblia ainda dá outros exemplos, né, de pessoas assim. José, é, não, José. Tem. José é um moço também que um moço? Foi tentado numa área que todo jovem é tentado e ele resistiu firme por conta da sua identidade, né? Hoje a gente até falou do mordomo de Acabe, né? Obadias. Acabe foi um dos piores reis, né? Marido de Je Je Jezabel. e tava lá, Obadias, firme, né? Tanto é que quando ele encontra com Elias e a Bíblia fala homem fiel ao Senhor escondeu, escondeu os profetas que morreriam certamente se ele não fizesse né? foi foi íntegro mesmo estando no meio, bem no meio, chão. meio né? corrompido está respondido Lucas respondido sem <risos> nenhuma dúvida San... <risos> agora nós vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta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 Voltamos, e agora eu vou com a Keime. É, quando o Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, mais para o final, entre o capítulo 11 e 12, ele escreve alguns conselhos para os jovens. Lá ele fala que os jovens têm que se alegrar. E eu acho que uma dúvida que muitos jovens têm é como se alegrar no Senhor, como achar a verdadeira alegria no mundo de hoje, né? Se alegrar, continuar tendo temor ao Senhor é a sabedoria no mundo que nós temos hoje. Porque quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente consegue é, ter a constância, manter a constância no nosso relacionamento com Deus e poder influenciar o mundo, né? Porque quando a gente, Até completando a pergunta do Vitor, quando a gente acha esse equilíbrio, a gente pode influenciar o mundo. E então, aí, que dica que você dá para a gente poder encontrar esse equilíbrio, né? Entre a alegria de Deus, temor ao Senhor e nesses princípios aí. É, alegria é um, é um assunto importante né? é. na, na Escritura. É, eu lembro, de Filipenses, né, a carta paulina, onde essa palavra aparece bastante vezes, né? é, no capítulo 4, pelo menos duas vezes, ali nos primeiros versículos, duas vezes repetindo assim. É, eu vou até ler a referência, porque parece muito com o que o pregador diz aí em Eclesiastes, né? é, Filipenses 4, 4, não, no versículo 1 já aparece. É, verso, 4, né? uhum. verso 4, no Alegre. versículo 1, no verso, então é mais de duas vezes, né? No verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí ele continua, seja a vossa equidade notória, conhecida né, de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só o que, que o apóstolo está falando. É algo muito parecido com o que o pregador falou. Né? É, alegria deve ser uma marca de quem anda com Deus. Né? É... O que acontece é que no mundo que a gente, a gente falou aí na pergunta é, anterior, né, que é um mundo tão é, corrompido, né, essa modernidade líquida, aí, não é pós-modernidade, né, Bauman chama de modernidade líquida, é um, um outro estágio de modernidade que é bem estranho, bem esquisito. É, a, a gente não tem mais valores, não tem mais referências, não tem mais nada para se firmar né, e... Mas a gente precisa ter alegria. Como é que um jovem cristão faz para ter alegria, para demonstrar, para viver alegre no meio desse? Né? É, a Escritura vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A gente não deve viver enclausurado no nosso cantinho, né? na, na nossa panelinha, é, e deixar o mundo para lá. Né? Não é assim, a gente está inserido no mundo. Jesus, quando orou por nós, Ele orou por mim, orou por você, né? quando Ele orou por nós, Ele falou, não peço que os tire do mundo, né? mas que os livre do mal. Né? Então, é, é, o segredo de viver essa alegria, mesmo num mundo louco desse, é andar com o Senhor, não abrir mão da, da, da harmonia com Deus, do contato com Deus, da comunhão com Deus, né? é, viver de forma a agradar a Deus, e viver de forma leve, né? isso, isso é, emana alegria, né? viver de forma leve é viver no Senhor. Né? É, uma chave boa para entender a salvação é, é esse termo que Paulo gosta muito também, né? é, ele usa muito em Efésios, né? em Cristo. Né? Quando a gente está em Cristo, a gente está alegre. Né? Então, é, é uma questão, alegria é coisa séria, né? O é, humor é uma coisa séria. Né? A gente precisa a gente precisa rir, a gente precisa brincar, a gente precisa se alegrar. Jesus me parece um personagem de um bom humor fenomenal. né? É, se não fosse assim, não tinha criança querendo estar perto dele. Né? É criança bom. só fica perto de gente bem humorada. Né? Então a gente precisa ter esse bom humor também. A gente precisa saber rir, precisa saber brincar, precisa... É, ser bem humorado precisa ter espaço para comédia no nosso meio né é, o, o cristão não tem que ser um carrancudo um cara né cara fechada ou coisa do tipo né ele tem que viver uma vida alegre que demonstre que ele está em Cristo né não tem como estar em Cristo e não estar alegre e essa alegria <risos> né completando um pouquinho ele trata a nossa ansiedade a ah, pelo que o, o apóstolo falou aí aos Filipenses né com certeza é lógico que essa ansiedade que ele está falando aí não é o transtorno de ansiedade que a gente conhece hoje. hoje. Né? A patologia clínica, ansiedade ansiedade. É, o que ele está falando no texto aí é... é... As ansiedades é. nós temos, mas é um dos grandes males mesmo, essa ansiedade. É, sim, mas sim, é, uma, é a chave. Você acha mas que é uma certamente situação? andar com, com Deus, estar em Cristo, é um ansiolítico poderoso. Né? É, porque com no certeza. mundo de, de hoje né, os jovens são... Muita coisa afeta eles. É, vamos, vamos colocar alguns exemplos. Faculdade, qual faculdade você vai fazer? Qual é a sua vocação em Deus? Então, é uma sobrecarga que muitos muito jovens hoje sofrem. Por um determinado tempo, até se a direcionar pressão, por ali. Né? isso E eu acho que isso afeta muito. Então, estar nessa alegria pode né, ajudar a não, não sofrer tanto com as pressões do mundo. É, e tem uma palavrinha aí no texto que eu li de Filipenses, que é equidade, equilíbrio. Né? É, quem está em Cristo, quem vive essa vida alegre, leve, né? livre de ansiedade, é, é, porque está livre de ansiedade, porque está sempre com Deus. Né? Tudo é conhecido diante de Deus, com oração, suplicação de graça. É alguém que é grato, é alguém que antes de qualquer coisa, antes de reclamar do governo, coloca o governo na mão de Deus, ora por, pelo governante, né? Antes de reclamar da igreja, né? É, faz algo em favor de alguém da igreja, né? Serve a igreja antes de reclamar. Então é, é alguém que vive uma vida leve, né? Aí está alegre e é o a coisa que é notória na vida das pessoas é equilíbrio, né? Seja o seu equilíbrio conhecido diante de todos. Olha só. Né? É, falar de equilíbrio com o jovem né, por, conta é demandas, <risos> por conta de todas essas demandas por conta de todas os o jovem está envolvido em um monte de coisa né, e parece que é tudo muito incerto parece que né, tem um monte de projetos que é lá para frente mas é, é, aí é, é muito fácil entrar na, no caminho da ansiedade né? mas se colocar tudo diante do Senhor né? e se colocar os planos, os projetos, os sonhos tudo na mão do Senhor né? E se andar com Deus? Se estiver em Cristo, né? parece que fica mais leve. Né? Tomar meu jugo porque o meu fardo é leve. Então a leveza traz alegria. Né? E essa leveza, essa alegria, produz um equilíbrio que é percebido por todos. Sua equidade notória, seu equilíbrio conhecido por todos. Né? Uma vida equilibrada, você se diverte, mas você sabe falar sério. Né? Você é, conta piada, né? você ri, você sabe se alegrar, brincar, mas você sabe falar sério, você sabe responder a razão da sua fé para qualquer um que pedir. Você né? sabe então, até onde é o limite. É, é, equilíbrio. E o resultado está aqui também no texto, né? E a paz de Deus, é que é sede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Nossos sentimentos, nossa racionalidade, tudo guardado em segurança, na paz, em Cristo Jesus. Andar com Cristo é chique demais, né? Maravilhoso. Excelente. Denise, agora é sua vez. É. Nosso tempo está curtinho. Nossa Deus. <risos> então, minha dúvida é porque a Bíblia fala sempre de um galardão, né? Que nos é reservado. Nós, Olha. cristãos, andamos com os olhos fixos, né? Neste dia em que habitaremos com Cristo, em que tudo terá fim, que haverá um galardão. Mas às vezes confesso que eu fico meio sem graça, assim, de falar assim, eu faço tudo pelo meu galardão, né? Fica parecendo meu interesse. É, a minha dúvida é em relação a isso. O que é galardão? Talvez pode ser que eu não tenha entendido direito o que é esse galardão prometido, se eu realmente devo fazer as coisas esperando por ele. É, olha, uma, uma das das características de Deus, né, uma das, das marcas dele é a sua justiça. Né? Deus é justo, ele, ele tem uma recompensa justa para todas as nossas atitudes, né? é, as boas e as ruins. Né? É, e o Galardão nos lembra disso, a primeira vez que aparece na Bíblia, Isaías 40, né, verso 10, o Senhor, o Eterno, Vem com poder, com seu braço forte, ele governa, a tua paga, o teu galardão está guardado com ele. E diante dele segue o seu galardão, como bom pastor ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então a primeira vez que aparece a palavra galardão na Bíblia é Isaías 40, 10 ela vai aparecer de novo em Isaías, vai aparecer lá em Apocalipse, né? Jesus vai falar né, nos Evangelhos algumas vezes né, de Galardão, é, e aparece em Romanos, <risos> Romanos 2, versos 6 a 11. Então Galardão, é, no texto de Isaías a palavra é secarou, né, do verbo sarrar, sacar, né, é, é salário, recompensa, <risos> né, é, é, vem de uma raiz que significa barragem, remuneração, salário. Né? Então, é, galardão nada mais é do que uma recompensa, uma paga, um salário, uma remuneração. Né? Lá no, no, no Novo Testamento, né? Mateus 16, 27, é, Romanos 2, do 6 a 11, que eu já falei, textos de Apocalipse, a palavra é outra, porque lá é grego, mas o significado é o mesmo remuneração. Então, é, é, é, quando a Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de recompensa, de remuneração. E essa remuneração é, é para justos e ímpios. Os ímpios vão ser recompensados pela sua impiedade. Os justos vão ser recompensados pela sua justiça. Né? Então, o que a gente... É, é, a gente deve se preocupar, sim, com o galardão. <risos> né? é, a promessa para nós é que ele já tem o, é, o nosso galardão reservado, né? que é para a gente se manter fiel, né? porque a gente vai ter o nosso galardão, já está com ele. né? Essa é a promessa para nós, que andamos em Cristo, que andamos em justiça, em retidão. né? Então nós teremos o galardão dos justos. Dos justos. né? É, agora há... Outra palavra que fala do galardão para quem vive na impiedade, para quem não vai até Cristo. Pode né? ser bom ou ruim. É, então, o galardão nem sempre é algo bom. Professor, e, e dentro da pergunta da Denise, para quando esperar esse galardão? E, e se né, a gente deve esperar? sentou Não, se eu esperar eu tenho algum interesse? Não, eu posso esperar? Sim, a minha recompensa? A gente tem, a nossa sociedade hoje tem um, um, um certo probleminha com a questão da meritocracia, né? É uma discussão calorosa aí no, no debate público, né, a questão da meritocracia, mas nós falamos já que Deus é justo e qualquer que seja a recompensa, né, lá na eternidade ela será justa. É, mas o, a resposta aí seria o texto de, do Evangelho, né? Mateus 16, 27. Mas o Filho do Homem virá na sua glória, quando? Né? Virá na sua glória, né? é, é, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. É, recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então, é, é, eu não devo viver uma vida legalista, né, no sentido de, de me preocupar, por exemplo, só com a santificação, esquecer a justificação. Aí você legalista, vou me preocupar em fazer, em fazer, em fazer, assim alcançar a justiça, né? É, quando a justiça vem do que Cristo já fez, né? Eu devo buscar a santificação porque Ele me justificou. Aí a, a motiva motivação é outra, né? Eu não estou é, buscando a santificação por interesse de uma recompensa que é bacana, né? Por medo de uma recompensa que é punitiva, né, Acho um que entender salário que, que é... a gente é capaz é... de realizar coisas que um dia nos recompensarão por causa de Cristo. Isso. Isso, É isso aí, né? Esse é o ponto. Ele que nos capacitou para poder fazer algo que um dia pode vir a ser recompensado. É Não isso. Foi a gente. É isso. E se Graças a gente a está Deus. com Cristo, a gente tem esse prazer em fazer, né? Alegria. Mas... alegria é de fazer. É uma honra, né? Poder é participar honra. como cooperador de Cristo. Não tem jeito de estar em Cristo e não fazer nada, né? É. Ficar parado. Não tem jeito de você falar assim, eu ando com Jesus e não faço nada para exalar o bom perfume dele. Eu acho que é... É, é que, como diz, né? Que darei eu, eu, o Senhor todas as maravilhas. Pois é. é. Tem gente que é, tem outras preocupações né, com respeito ao galardão. A né? é gente que acha que está servindo demais, que está fazendo demais, cadê a recompensa? Né? Não, é, não é assim que se lida com as coisas do reino. Né? A gente faz porque a gente recebeu muito já. Né? Aí a gente faz por ação de graça, atitudes de gratidão que mostram que nós somos gratos ao que ele já fez que é algo muito grande, pagou uma dívida impagável. né? Então, de certa forma, a nossa recompensa já veio. né? Mas ainda tem algo esperando por nós, lá na eternidade, se a gente continuar firme. Né? As aflições do tempo presente não podem se comparar Isso. com a glória que nos há é Chegamos ao final de mais um programa aqui do Sinergia. Muito obrigada né, por vocês permitirem para a gente entrar aqui no quadro de vocês. Foi muito, muito bom mesmo. Vamos fazer mais vezes, né, Denise? Vamos preparar, né, meninos? Obrigada, professor Joás. Obrigada. É, eu que agradeço. Gratidão por poder participar disso. E vou deixar vocês despedirem, né? O quadro é de vocês. Fiquem à vontade. Até Tchau. mais, pessoal. Tchau.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 Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo esta vida. Em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos juntos adorar e louvar o nosso Deus. la la la la la la la la lá. Lá, lá, lá sei que é muito triste ver que não aconteceu como planejamos e triste chorando Bom é ter a mais pura esperança Que temos um Pai que cuida Então, acalma coração Espera no Senhor